Estamos aqui no estúdio com o deputado Fábio Félix, o mais votado na Câmara Distrital, aliás, o deputado mais votado da história, maior votação da história na Câmara Federal, superando até então quem tinha sido mais votado, Luiz Estevam. É, e a gente está aqui recebendo o deputado Fábio Félix. Obrigado pela gentileza de vir aqui a Band News FM. Muito bom dia, deputado. Bom dia, bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita, Adriano, Cláudio, todo mundo que nos ouve também. Para mim é uma honra estar aqui hoje, depois dessa votação histórica. A gente está muito feliz e orgulhoso por esse processo, mas sabendo que né, o resultado das urnas é muito contraditório e a gente tem muitos desafios. Eu lembro, deputado, quando o senhor veio aqui, há quatro anos, na primeira eleição, o senhor era o primeiro deputado do PSOL também na história a entrar na Câmara Legislativa, quatro anos depois. é o deputado mais votado da história do Distrito Federal na CLDF. Né? O que, que, na opinião do senhor representou essa votação né? e como o senhor conseguiu atingir esse efeito? Primeiro, foi um trabalho coletivo, nós trabalhamos muito ao longo de quatro anos, não foi um trabalho feito é, agora nas eleições, mas um trabalho feito no cotidiano no dia a dia do mandato e eu acho que o, o primeiro ponto fundamental desse, desse resultado desse trabalho é a independência política Parlamentar não é feito para ser puxadinho de governador e de governo, para apoiar as iniciativas do governo o tempo todo, mas é parlamentar eleito para fiscalizar, para ter um papel de independência política. Então, apesar da eleição do governador Ibanez Rocha, nós tivemos aí nos três mais votados deputados distritais de oposição, que vão fazer um trabalho muito firme de fiscalização do governador do Distrito Federal. Então, acho que esse é o papel do parlamentar. Segundo, eu acho que a defesa dos direitos humanos e dos direitos sociais, acompanha acompanhando as políticas públicas. Então a gente começou a fazer um debate com a população do DF da importância dos direitos humanos e que direitos humanos é para todo mundo. Então a gente fiscalizou hospital, fiscalizou o BS, fiscalizou escola, fiscalizou presídio nessa cidade, mas sempre com um olhar na garantia dos direitos, tanto dos trabalhadores, dos servidores públicos, mas também da população em geral. E terceiro ponto que eu acho que também é bem importante dessa dessa jornada dessa vitória que nós tivemos é a eu acho que o destaque a representatividade e a renovação política, porque eu tenho muito orgulho de ser o primeiro LGBT assumido eleito deputado no DF, isso em 2018 e agora nós fizemos história, sendo o mais votado da história, a representatividade é importante, não porque ela resume a nossa trajetória, óbvio que eu não falo só da pauta LGBTQIA+, mas essa pauta ela é fundamental porque ela diz sobre a minha existência eu tava, falava esses dias na, é, com a nossa equipe, nosso grupo na plenária final de campanha, que eu sou deputado distrital, mas ainda tenho medo de dar a mão pro meu marido na rua Olha a contradição de uma De uma sociedade que ainda é muito violenta e preconceituosa Então eu acho que foi fundamental A presença firme das LGBTQIA+, Nas urnas do Distrito Federal Também para garantir essa vitória Paulo Roberto deputado, deputado, bom dia, parabéns E o que vitória espetacular, né? Uma votação extraordinária, histórica mesmo Parabéns pelo, pelo desempenho aí eleitoral Eu queria saber do senhor, deputado, o seguinte Como o senhor avaliou, assim Porque o que a gente viu na pesquisa Na, na campanha eleitoral se encerrou ontem, né? Na, com a eleição, eh é uma campanha muito suja, né? A gente viu apelos inclusive no seu campo é, político e ideológico, né? É, não tô falando que nem sequer que foi obra do seu partido, não, longe disso, mas é, no seu campo partidário, ideológico, eleitoral, eh é, surgiram é, momentos assim, né? De apelos de cunho racial, né? Coisas que homofóbicas, enfim, é... Foi, de fato, uma campanha muito suja. Como o senhor, como o senhor observa isso? Como observou isso? Tem alguma crítica a fazer esse tipo de... Porque tem muita hipocrisia, né? Muita gente fala... É, enfim fala usa o, o, o discurso chamado discurso politicamente correto da boca para fora mas na hora da, da campanha eleitoral recorre ao que há de mais sujo é, e, e, e, e politicamente incorreto para tentar ganhar a eleição qual a avaliação que o senhor, o senhor faz disso campanha eleitoral é um terreno acho que é muito complexo né? as pessoas têm realmente feito campanhas muito sujas pelo Brasil e isso é muito ruim eu acho que isso é um desserviço para a população do DF Porque a campanha tem que ser debate de ideias e eu acho que isso é importante Inclusive como oposição a governador Ibanez Rocha Eu sempre fiz o um debate firme político e de ideias Então eu acho que nós não temos que personalizar né, E gerar esse nível de, de acirramento que gera violência Então eu vi também conteúdos homofóbicos Lamento, repudio esses conteúdos é, na, nas eleições Sendo utilizados da pior, forma, da pior forma possível Então eu acho que essa baixaria não devia ser parte do processo eleitoral E eu, eu sei que ela vem de muitos lados Deputado, é, o senhor sempre né, muito ativo aqui no Distrito Federal, né? A gente, como é, o senhor citou há pouco, em diversas pautas, a gente viu o seu nome ali na à frente, né? E eu queria saber o seguinte: aqui no, na capital federal. O senhor se consolidou né, como deputado, já se consolidou como... O seu trabalho já foi consolidado em diversas regiões. Mas eu queria saber se o, a, o cenário nacional também influenciou. O senhor acha que a volta aí, né, do Lula teve um peso também para que houvesse essa, essa eleição tão significativa? E ainda com três né, representantes aí é, da esquerda aqui no Distrito Federal? Com certeza. A gente está muito firme na campanha do Lula. Inclusive agora é a nossa prioridade. Nós vamos começar a organizar a campanha do Lula nesse segundo turno. Turno, e a gente quer estar na coordenação desse processo. Porque a gente acha que é importante disputar o Distrito Federal. O resultado foi contraditório, como a gente falou. Eu lamento muito que o DF tenha eleito Damares, que eu acho que foi uma péssima ministra para o Brasil e agora é senadora pelo Distrito Federal. e lamento essa eleição, porque eu acho que vai ser ruim para a cidade. Se já era ruim como ministra, vai ser uma... ruim como senadora também. Então eu lamento isso e acho que a gente precisa disputar o DF. Disputamentos, corações, consciência com uma campanha bem feita para Lula nesse segundo turno. E acho que, apesar da vitória de Bolsonaro aqui no Distrito Federal, tem muito espaço para a gente conversar com as pessoas sobre a realidade concreta que é a realidade de 300 mil pessoas em situação de insegurança alimentar, que é a realidade de uma assistência social que não funciona que é uma realidade de gente que ainda passa fome na cidade de uma saúde que ainda é muito ruim muito precária, isso tem a ver é consequência também do trabalho federal do péssimo trabalho de Bolsonaro na presidência da república, e a gente tem que dialogar com as pessoas fazer uma campanha agora muito firme nesse segundo turno, é, eu acho que é possível construir uma onda para fortalecer a campanha do Lula nesse segundo turno, e eu também atribuo ao Lula, obviamente, né, a campanha nacional, o fato da gente ter ampliado, mesmo que ainda pouco, a bancada de esquerda na Câmara Legislativa do DF. Então, nós elegemos, o PT elegeu três parlamentares, e o Chico Vigilante foi o segundo mais votado, também com uma votação histórica. A gente elegeu agora uma bancada ao pessoal, então, muito orgulho de agora poder compor uma bancada com o deputado eleito, Max Maciel, que vai estar com a gente na Câmara Legislativa, e é de uma pauta muito representativa, ele vem de Ceilândia, e tem uma história de luta, também não é uma história eleitoral, mas uma história de militância, sempre na sociedade civil, organizada e batalhando pela Ceilândia, e vai estar também na Câmara Legislativa do DEF elegeu também, o PT elegeu o Gabriel Magno que também é um candidato de renovação política acho que é importante a eleição dele e o PSB elegeu a Deise Amarílio, que é uma deputada agora eleita, que é enfermeira e sempre teve na luta em defesa da enfermagem dos trabalhadores, eu acompanhei de perto é, o trabalho dela, o serviço, então fico feliz que a gente tenha ampliado a bancada de esquerda no Distrito Federal e agora eu espero que essa bancada a gente possa organizar com muita força a campanha do Lula no DF Por falar em organização, deputado é, pelo menos a sensação que eu Tive dessas eleições É de que quem se organizou Em termos de uma ideia E personalizando Num determinado candidato se deu melhor Quem tentou entrar nessa disputa Meio que sozinho Acabou tendo dificuldade Como organizar tanto a sua candidatura no caso a oposição no Distrito Federal e o quanto que essa oposição ela será propositiva para esse novo governo que por maioria se elegeu em primeiro turno com 51% dos votos primeiro eu acho que essa eleição ela foi atípica, eu já fui candidato outras vezes, já participei de algumas eleições e ela não foi uma eleição que as pessoas buscavam propostas na rua toda vez que eu fui candidato as pessoas paravam Fábio, qual é a sua proposta para isso? A sua proposta para aquilo. Dessa vez eu não ouvi isso, não. As pessoas votaram com base no projeto político. De que lado você está? O que, que você defende para a sociedade? Qual é o seu projeto de cidade de sociedade? As pessoas votaram por conta do projeto político. Elas não perguntavam sobre proposta. E a gente tinha muito material. A gente fez um site com muitas propostas, material com proposta mas eu sentia que as pessoas queriam discutir o projeto político, os rumos do país. Então foi uma eleição muito nacionalizada. Eu acho que quem se organizou né, a partir do projeto político, né, eu acho que conseguiu crescer e ter resultados eleitorais firmes. Eu acho que, como oposição, primeiro, a população pode esperar de mim uma oposição muito firme aí Ibanez Rocha nos próximos quatro anos e acho que o resultado da urna é para isso. Né? O contrapeso dessa votação histórica é para que nós tenhamos uma oposição muito firme na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas, como sempre, propositiva, né? porque é uma, uma... Uma oposição que trabalha pela população do DF vota os bons projetos do governo a gente sempre votou os bons projetos do governo e vamos continuar votando esses bons projetos, agora, tem algumas áreas que a gente vai precisar trabalhar, é preciso mudar o transporte público da cidade a não tem que batalhar para isso porque não dá para a gente repassar mais de 1 bilhão e 100 milhões por ano para as empresas de transporte e a gente ainda tem um transporte tão ruim uma tarifa tão cara para a população é precisa ter licitação é precisa ter mudança no transporte nós temos que batalhar a população está pedindo foi uma exigência das urnas uma mudança no sistema de transporte agora deputado é, o senhor foi o primeiro deputado, como o senhor mencionou, assumidamente LGBTQIA+, na Câmara Legislativa. Tem um trabalho importante nessa, nessa luta, bandeira, é, debate progressista e chamado identitário. Eu acho interessante também, desde quando o senhor veio na primeira eleição, o senhor falava o seguinte, que essa o senhor não era um deputado de nicho, ou seja, o senhor não se restringia a essa pauta. Eu vi até uma discussão ao longo da campanha, é, até com nuances até preconceituosas de que o senhor é, era um deputado que estava numa caixa, né? Uhum. ou defendia apenas essa pauta. Como o senhor conseguiu explicar para as pessoas ou até no trabalho dia a dia, ampliar essa discussão lá na Câmara Legislativa. Rodrigo, é uma novidade tão grande o fato da gente ter LGBTs na política, que as pessoas querem resumir a nossa atuação política, o nosso trabalho, a nossa identidade. Então eu tenho muito orgulho de ser o primeiro LGBTQIA+ mais da Câmara Legislativa, sempre vou trabalhar pela população LGBT, inclusive fundamos aqui as primeiras repúblicas públicas do Brasil para atender a população LGBT em situação de vulnerabilidade, trabalhamos em muitas pautas de garantia da cidadania da população LGBT, mas obviamente que nós podemos e falamos com qualidade de muitas outras temáticas. E a gente provou isso na prática, fiscalizando o hospital, presidindo a comissão da vacina, na relatoria da CPI do feminicídio, com 26 proposições aprovadas na Câmara Legislativa, com essa oposição sempre independente em tantos temas como o tema do transporte. Então a gente demonstrou para a população que a gente pode falar de muitas pautas. E nem sempre é a pauta LGBTQIA. É Ela é prioridade também, mas outras pautas são importantes. Até porque a população LGBT anda de ônibus Usa o sistema único de saúde Anda na rua A cultura, acessa a cultura, a educação Então é, a gente pensa na política pública Como um todo, sempre Só que as pessoas estão tão desacostumadas A ver LGBTs na política Que elas acham que isso vai resumir A nossa atuação parlamentar, o que não é o caso A gente vai representar todo mundo E essa votação na UNA mostrou isso É uma votação muito além das LGBTs Óbvio que eu sou muito agradecido que eu sei que a votação das LGBTs foi expressiva e seguraram a onda para a gente estar tá onde a gente está hoje, mas eu sei que isso é para além das LGBTs. Muita gente apoiou o nosso projeto, apoiando essa pauta, mas apoiando também outras pautas que a gente tem defendido ao longo dos últimos quatro anos. Deputado, o senhor, o senhor a, gente, a gente imagina e até sabe né, em razão da sua, dos seus relatos e tal, das dificuldades que o senhor tem tido ao longo da vida, etc e tal, por defender o que defende né, por defender posições que ainda são muito polêmicas e etc é, mas é assim, eu, eu fiquei preocupado ouvindo do senhor agora uma crítica contundente à eleição da, da, da senadora Damares né, eleita com a votação extraordinária, né. é, o não acha que há tanto quanto é, enfim o, o, o movimento LGBT tanto quanto a, as oposições a, a, a político partidário de uma maneira geral é, tenham sido eleitas e merecem respeito pela, pela, pelo fato de serem representativas né, de uma parcela importante da população você não acha que que deve respeito também a metade do eleitorado praticamente que elegeu Damaris Alves senadora? Isso não, não é um tanto desrespeitosa, essa uma atitude de, de atacar a eleição de alguém que afinal de contas tá foi ungido das urnas, né? Isso é democracia. É, como, como o seu como seu convive com isso, né? Com a a necessidade de impor respeito, de pedir respeito e ao mesmo tempo não respeitar a uma, uma eleição de alguém que não é, é Do seu campo político Cláudio, eu fui eleito Deputado mais votado do DF Porque eu falo a verdade E vou continuar sempre falando a verdade Eu respeito a população Respeito o resultado da urna Damaris é eleita senadora, provavelmente vai tomar posse Mas a minha crítica é na política Eu lamento a eleição dela porque acho que ela foi Muito ruim como ministra E acho ruim que a gente tenha uma representação como essa No Distrito Federal E essa é uma crítica na política, absolutamente na política e a gente tem que fazê-la. Né? Eu acho que é natural que as pessoas sofram críticas e isso não tem a ver com desrespeito. É, deputado, em algum momento o senhor pensou em outro cargo ou não? Pensou em mesmo é, tentar uma reeleição na Câmara Legislativa? Não passou pela cabeça, sei lá, ir para o Congresso? Levar um pouco a mais? Talvez com esse tanto de votos seja algo a se pensar, né? Se, não, se a, se gente pensou, a gente ah, pensou, a gente pensou, Thalita. Mas a gente avaliou que era importante né, é, manter um mandato de luta e ampliar a bancada de esquerda na Câmara Legislativa, fortalecer esse trabalho, porque a gente vai perder... Nessa próxima legislatura, quadros importantes, como o deputado distrital Leandro Graes, a quem até parabenizo pela votação expressiva que teve no primeiro turno. Vamos perder a deputada Arlete Sampaio, que está aposentando, não foi candidato à reeleição. Vamos perder o deputado Reginaldo Veras, que foi eleito agora deputado federal, que eu parabenizo também pela eleição. Então a gente vai perder três deputados experientes na bancada de esquerda. Então era importante, agora com um pouquinho mais de experiência também trabalhar nessa oposição e também continuar é, fortalecendo o trabalho no legislativo local. Então foi uma avaliação que a gente fez, mas a gente manteve o pé ali na Câmara Legislativa do DF. Olhando. Perdão, olhando o cenário nacional, deputado, como é que o senhor avalia a questão de segundo turno? A gente vê um primeiro turno em que vê. Uh, tanto no Congresso, na Câmara, quanto no Senado, um crescimento bolsonarista, ou seja, de candidatos apoiados ou vinculados a Jair Bolsonaro. E por um outro lado, tem uma disputa que já era polarizada em primeiro turno entre Bolsonaro e Lula. E por outro lado, Lula vence no primeiro turno e larga na frente, pelo menos nessa disputa de segundo turno. Como é que o senhor avalia essa uh, construção ao longo do segundo turno? É, vai ser um segundo turno difícil mas eu acho, eu tô muito otimista porque a gente quase ganhou no primeiro turno faltou poucos os votos ali foram 48%, então foi muito próximo da vitória, eu acho que existe uma margem de vitória grande, porque muitas candidaturas que, que tiveram no primeiro turno agora, acho que vão votar e apoiar a Lula no segundo turno então acho que isso é importante, e a gente vai construir uma campanha de força uma campanha de rua, o bolsonarismo ainda é muito forte na minha opinião, o bolsonarismo fez muito mal ao Brasil tem várias políticas públicas, um presidente da república que fala, fala, fala, reclama o tempo inteiro, cria um monte de factoides com discurso, mas não realiza, não senta na cadeira da presidência da república. Quer dizer, um presidente que demorou a comprar as vacinas, um presidente que não fez a gestão adequada da pandemia, a gente sabe disso, né, negando inclusive é, a ciência. Né, passaram vários ministros da saúde porque discordavam dele, né, porque ele negava a existência da pandemia em si. Um presidente da República que demorou a responder do ponto de vista da assistência social. Então o Auxílio Brasil veio agora, né, na, na PEC das Bondades, na véspera da eleição, um auxílio de 600 reais, né, para ajudar a população. Isso só está garantido até dezembro. Então a gente precisa lembrar a população disso. Então acho que esse segundo turno vai ser para fazer o diálogo da realidade concreta com a população brasileira e acho que é possível a vitória de Lula. deputado. Distrital mais votado dessa eleição e também mais votado da história, deputado Fábio Félix. Agradeço a gentileza aqui de comparecer à Band News FM no dia posterior aí, no dia seguinte à eleição. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, gente, pelo convite para estar aqui. Agradeço, aproveito esse espaço para agradecer a todas as eleitoras e eleitores que confiaram o voto no nosso mandato e a gente quer honrar esse voto nos próximos quatro anos com um mandato muito firme e independente. E a Band News cumpre seu papel de ouvir sempre aí, democraticamente, os dois lados. Ouvimos o deputado Fábio Félix aqui, também a deputada Bia Kisses, os dois mais votados, tanto na Câmara Federal como na Câmara Distrital. Muito obrigado e vamos ficando por aqui.